Olha o carro que tá aqui, cara. Top classe S1, raríssimo. Vamos começar aqui pelos mais fáceis, placa de perigo. A gente tem que ser, tem que ser com carro S2, Esse aqui tem que pular 500 metros. Vamos reto aqui, ó. Você chegou ao destino. Ah, reto não vai. Será que vai? Vai. Ah, 553, boa. Qual que é o próximo aqui, grandão? Olha, a gente tem aqui um radar de velocidade, vale tudo, tem que passar aqui a 273km. Vamos aqui, ó. Bora, bora, bora. Você chegou. Eita, com o Rimac é easy, hein? Com o Rimac é easy. Rimacão voltou, hein, do Horizon 4, daquele jeito. Agora é o que, meu considerado? Agora são as corridas. Eu vou fazer a maratona por último. Vamos, come... Vamos fazer a, a ruinzinha logo, que é essa corrida com caminhão? Bora entrar aqui no evento aqui, ó. Lembrando que são três corridas, tá? Eu só trago exemplo de um. A tonagem do caminhão tá compartilhada. Ele é 780 mesmo. Obrigado, Edu Dias, pelo Prime. Stu Gamer. Elite, muito obrigado. Ô, oh. bati. <coughs> Tá de boa, e agora, gente, a live? Eu espero que sim. É... Ah, hoje eu tava olhando na... no Twitter. Nossa, e aí, caminhão? É... Parece que em dezembro, né, dia 2 de dezembro, por aí, parece que já vai lançar o novo Need for Speed. Vai lançar o novo Need já. É porque pra mim não tá não, já Tá mostrando, não, pra mim tá mostrando que a live tá excelente Só que eu não tô vendo nada Ah, agora sim eu tô vendo Uh, vou bater Tomara que esse novo Need for Speed Seja bom, hein The Need for Speed só tá decepcionando E o novo Test Drive, hein Eu acho que o pessoal do Test Drive Eles analisaram o mercado eles iam lançar esse ano para todos os consoles, para todo mundo, né? Aí eles analisaram o mercado, quando é, um jogo de corrida, quando ele vai analisar o mercado, o que que ele faz? Ele viu aí como é que é o Forza Horizon, né? Porque o resto é o resto é tudo cansado. Aí eles olharam pô Forza Horizon com esse gráfico aí, simulador de ray tracing, com essa física aí e nós com esse jogo aqui desse jeito, com essa física da KT Race... Ii, não vai dar não, hein? Vamos adiar para o 2023. Lá para o final de 2023, gente. Vamos fazer tudo de novo aí, porque tá uma bosta. Certeza. Pereira, beleza? Se eles lançassem é, esse ano, com certeza ia ser um fracasso. Com certeza ia ser um fracasso se tivesse lançado esse ano. quase certeza. Aí eles adiaram pra rever o jogo. Rever o jogo. Nossa, pra mim a... É, vou ter que... Acho que minha resolução deve estar tá alta. Não sei o que que é, não. Vou ter que verificar o que tá acontecendo. Beleza, Pereira. Salve todo mundo aí. Muito obrigado mais uma vez aí. Edu pelo Prime gamer Elite, tamo junto, bora para terminar isso aqui Ô, oh, muito obrigado, Dan Obrigadão, viu, Dan Tamo junto aí, 15 meses aí Apoiando a gente, obrigado Salve Tá correndo mais, não, Dan? Vamos Obrigadão, viu, Dan Tamo junto aí, bom dia, bom dia, né 11:30 h 30 eu acho que é 11h30 ainda, não sei Bora Terminamos a corrida de caminhão, pelo menos o caminhão vira, né? Pelo menos o caminhão vira Deixa eu ver qual é o próximo aqui agora Agora tem mais uma corrida aqui Vamos fazer essa corrida aqui, deve ser de cinco corridas agora Bora entrar no evento aqui, ó Tá compartilhado o Supra, o GT86, esse aqui, esse e esse Eu vou de Suproso Bora Vamos lá, vamos lá Lá. Uai, uma ventoinha da, da... Eu vou comprar a ventoinha pro meu computador sem RGB, pra ela vir mais barata. Porque eu acho que o RGB que deixa o negócio caro. Vou comprar sem RGB. É, eu não vou ficar olhando Luizinha. Será que tem sem RGB? Com qualidade? Nossa, eu tô reparando o gráfico aqui, tá lindo Aí, eu vou ver se eu posto a série do Horizon 1 Sexta-feira, né? Se eu conseguir editar tudo hoje Consegui editar tudo e vou passar, vou postar na sexta e o TDU need for speed dezembro sai, hein? Será que vai ser boa a física? Eu não acredito que vai ter aquele... O pessoal fala que o jogo vai ser cartunesco Eu não acredito não velho. Que vai ter aqueles bagulho lá de bateu Aí faz um barulhinho de... Ou aqueles efeitos, sabe? Estilo desenho ah. Se os caras fizerem isso aí, pelo amor de Deus, velho Vamos ver, né? vamos ver esse novo Need for Speed aí. Eu, ó, em termos de gráfico e, e tudo mais, todos os Need for Speed que foi lançado lançados até hoje, eles são bons, né? Em termos de gráfico, uma história legal, é um ambiente bacana, um mapa legal. Mas quando vai é a física do jogo, meu amigo, é... nossa, é um pior do que o outro. Need for Speed 2015 pra mim Aquele jogo foi uma obra de arte Em termos de gráfico Aquela pegada bem noturna Agora a física Meu, amigo. Ih, velho Você tem que fazer drift pra fazer Qualquer curva Não, não, não Tem mais uma corrida aqui, não tem? É, ave maria, velho Tanta corrida é essa? Bora entrar no evento aqui, ó Pega aí o Golfão. O Golfão tá compartilhado. Vamos lá, vamos lá. Quer dizer que o carro desse evento é bom. Ele é bom RWD e AWD? Caraca. Finalmente, né? Um carro bom na classe S1. Pelo amor de Deus. Olha o Golfão. Tá dando um tchau pra todo mundo. Ele é tração dianteira, né? Tem que tomar cuidado. Na saída de curva tem que acelerar devagar. Curva de baixa velocidade. Vamos. Tem maraton, até que maratona é muito grande não, né? Tem a maratona pra fazer. Eu acho que ela não é muito grande não. Dependendo da classe, né? Classe A é. Classe A, não sei se é.. É 8 minutos classe A, né? 8 minutos. 9. 8, é 8 minutos. Se for S1 aí cai pra um. acho que cai pra uns 6 minutos. Ô Golfão. O pessoal vai sofrer com o golfão, né? O amarelão, gema. Agora, engraçado, a gema de ovo aqui em Goiânia é amarela. Lá na Bahia a gema de ovo é laranja. Acho que é porque lá na Bahia é roça, né? Aí as galinhas, é... o pessoal lá que vende ovos de galinha, é tudo criado né, no quintal de casa, né? Aí os ovos que vende na cidade é mais aqueles esquemas de produção, né? Depende do tipo de galinha, nada. É depende da criação da galinha. É. Rapaz, ah, é na Bahia lá o ovo de galinha, lá, se, você, se você arrumar na cabeça de um, o cara cai e desmaia. Falar pro você, o bagulho lá é louco. Depende da faculdade dela. Esse HG hoje tá doidão. Tá na Disney o HG. Pelo amor de Deus. Não disse, não. Ó, a gente já ganhou o carro aqui, que é apelão, hein? Vamos ver qual que é o próximo aqui. Ah, agora é maratona, né? Vamos fazer essa maratona aqui. Ah, é S1. Ah, ainda bem. Bora entrar aqui, maratona, deixa eu ver. Ah, olha essa Maquilaria que ela tá lá na loja, viu, cara? Top, Eu acho que eu vou é com ela. Tem um Corvette. Oh, o Corvetão tá andando mais que ela, velho. O Corvetão tá brabo, viu? Pera aí, Marco. Beleza, bomba. 6,50. Será que vira com ela? Dava pra virar na casa de 7 baixo, né? uns. Um, é. Uns um 7 baixo. Vamos ver, agora terminar as corridas, né? Ó, a gente tem uma caça ao tesouro aqui. A gente vai ter que pegar um carro hatch, pelo que eu tô vendo aqui nessa caça ao tesouro. E a gente vai ter que vencer uma corrida de rua com ele, né? Porque tá falando pódio. Ah, vou pegar essa corrida de rua aqui, vai. Bora lá. Eu tenho um Ford Focus classe S, né? Eu até personalizei a corrida aqui para ser de dia. Eu espero que funcione. É... os beleza? Ô, Maga, eu vou ver aí o preço das fãs, tá? Pera aí. Andando, andando. Acelera. Acho que essa corrida aqui é rápida, pelo menos. Golfão num nardo, né? Nossa, o freio de carro classe A é... É o, o, o SKS Tesouro falou que o carro tinha que ser hatch, né? Pode ser que o Focus RS Classe S1 é, dê certo também. Ele é um hatch, né? Eu criei o um evento personalizado. Tem que criar o um evento personalizado com o nome de hatch. Se for criar, né? Opa, obrigado. É Samu Play. Os golf anda bem né na classe A. aí, Bruno. aí, Bruno. Cadê o retão da linha de chegada meu Deus. A tá longe. Né? Caçar o tesouro tá muito fácil hein. Passa, esse aqui tá na cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, essa pista aqui é boa, ela é rápida. Ela é dois minutos e pouco. Dois minutos e 5 segundos. Boa. Deu certo. Era isso mesmo. Ah, aqui, ó. Tá aqui, gente, perto de marathon, ó. Perto de maraton, bora. Ah, não, de boa... Olha aqui, ó, tá aqui, gente, ó Dentro do festival aqui de corrida de rua Vamos ver o próximo aqui, agora é o quê? A gente tem que tirar uma foto de... Tem que ser o Megane RS-26 Aqui mesmo Esse Megane aqui ganha fazendo a corrida de rua É, corrida de rua, né, que ganha esse Megane aqui Então tem pra tirar a foto tem que pegar o carro Aí, vamos lá, pimba Pronto, pronto, pronto. Vamos fazer agora a corrida online. Pera aí, gente, os carros são esses aqui? É, é estoque? É estoque? Meu Deus! Não, não. Não anda direito. Ah, meu ô oh, velho. Esses boot do Forza é burro, viu? Caraca, mano. Os Drive Atars, a inteligência artificial. Aham, uhum, tá. A inteligência, né? Eu tô vendo a, a inteligência. Obrigado. Obrigado amigo Caraca velho Na moral Esse carro odiava ele no Need for Speed É, é... Não, Assim Eu gostava e eu ficava bravo com ele Porque ele era muito apelão No Need for Speed World Ele era muito apelão No World eu caminho, Eu tenho a miniatura dele. Nossa, parece uma. uma... Nossa, os drive atrás da corrida. Nossa, pois é, e o caminho era roubado demais aí. Ah, eu tinha uma raiva. Porque eu gostava de andar de M6, mano. O carro favorito lá era M6 E Lamborghini Galar Caraca, velho Que bomba Que bomba Que bomba Freia, meu filho Três horas freando! O pessoal vai ficar com raiva disso aqui, mano A galera vai ficar com raiva Porque não tem base, não Pô, tanto carro legal velho tanto carro legal mete um, um as lasanhas na chuva ainda né na chuva é, às vezes os outros deve ser menos um se fosse pelo menos um fwD né beleza E os Draivatar do Forza, meu velho, é envergonhante, envergonhante. Ai, ai. Uh! Furai, muito obrigado, muito obrigado, meu querido. Tamo junto, viu? Ó, ganhamos aqui o Dom Crevontes. O que que tem agora pra gente fazer no Forza Tom? Obtém e dirige o Mitsubishi Eclipse. Ó, oh, bugou pra mim, não. Esse aqui, gente, ó. Ganhei três combos de habilidade de fuga fortuita. Tem que fazer drift seguido de quase acidente. Ah, apareceu lá. Apareceu. Ah, é só fazer drift no meio da galera. Deixa eu ativar aqui, velho, as... Ativar as maestrias aqui Porque eu tô, né? Pronto Completou? É só você ficar fazendo drift, né? No meio da cidade lá e tirando o fino dos carros É difícil fazer drift tirando o fino Mas é só você pegar as maestrias Aí você, se você caso bater Você não perde os pontos Ganha uma corrida de arrancada Sai fora! Bora lá, bora aqui, ó Aquela lá, gente, é só fazer drift, é, eu escolhi Guanajuato, né, porque lá tem bastante curva mas você pode em qualquer lugar fazer drift perto das pessoas. Não esquece de comprar a maestria, que não deixa você perder seus pontos na hora que você bate em algum lugar. Bora, bora, Fusa, miserável. Qual que é o próximo agora aqui? Ganha uma pontuação de habilidade de 100 mil pontos. Ah, tem que fazer 100 mil pontos? Beleza. Aí, ó, completou. É só ficar em alta velocidade fazendo... É, Dizendo o pessoal que até acumular os pontos. Beleza, terminamos aqui o evento sazonal. Gente, o próximo, primavera, a gente vai pegar aqui o Nissan e a Ferrari. Quem for comprar o overclock, não esqueça de utilizar o meu cupom que tá na descrição do vídeo.